Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos. Ora, hoje temos mais um episódio de Fitchmant. Estamos aqui com o nosso amiguinho e a nossa querida Piper. Uh, no último episódio desvendámos ali uma cara de coisas nos níveis, mas nada de grande conteúdo vamos agora neste episódio lutar possivelmente contra o cara de cocó e ver se ganhamos aqui mais memórias algo parecido, não faço ideia mas vamos ver, a ver se a gente consegue apanhar o gajo e pessoal, se estão a gostar aqui da série, continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever ao canal ajudem aqui o canal a crescer é bastante importante e motiva-me a fazer novos vídeos, eu tenho trazer assim muitos dos jogos do estilo mais indie do que as grandes escolas, né? Mas pronto, é o que dá e mesmo assim são jogos eu muito úteis. Eu não te digo para ir para o mundo e morrer! Você está trazido como uma fart em plague Give it up! Nem! Nem! Ok, fazendo aqui? Não. Vejam um rapper do Cráceres, não sei se vocês sabiam. Ainda não vi os primeiros episódios. Então, tira-me uma, uma daquelas boas, ó, oh, cabrão. Flakes, claps é ah, ah, é Aqui, é aqui, é aqui. Ah, dirt and will soon Your you, swell with gas. of breath will <laughs> <last>. Now die. <laughs> O. Oh, uh -huh. ah. ah. Olha, vem aqui, vem aqui. It's out of power. E. Hey. Sinergia. Como é que está a energia? Estúpido. Para que dá? P. Não. Para aqui. Dá-me é aqui o cabo dessas florzinhas, só chegou Sem miguinho, sem miguinho, aqui é da malta Vai lá, vai lá Ando, ao canto, ó Nossa, tudo tô... <risos> <risos> <risos> Obrigado <risos> Obrigado <risos> é, é. Venhamos que fez um, né? <coughs> Oi Vindo acertando, malandro, hein? Pois é, vais ficar sem flores para saltar, cabrão. Olha, olha, vai com ela. Pode, cabrão, pode. Pode. É. é preciso de ti, se calhar. Desculpa. Ele pode ali, já não salta mais, também. E aqui um azul. Ah, sim, senhora. Oxe, ele vai ter aquilo. Vamos aqui. O que é que o catapult? Não posso usar, não. Boa! Boa nada, o que é que eu fiz aqui? Como é que eu fiz? Já fiz as neiras. E agora? Ah, já fiz merda. Como é que sai saio daqui? Morrer ou não? Por A ver que tínhamos que morrer de propósito. Só para descer ali, cara. Ser Seria -te. é te... dodging! mas é Para soltar com essas forças, já te digo. Já te conto uma história. Okay. Olá, mora. É Tire a energia, Continua a tecer. Oh, ganei, olha isso. Ah, é, ganei, isso, nada. Vamos aqui da merda. Oh, oi, oh, oh, crias. Amel. Um daqui, atirei para aqui, é daqui, tomou bom. Oh, boa, boa. E agora? E agora? Olha a salda trás, Calma, calma, calma, calma, calma que a gente já conversa, a Around you go. vai! Ah! Mas... Ah! Ah! Ah! isso! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! de Ah! porco. Deixa te Ah! Ah! Ah! Mexe! Não mexe! Bora, bora, bora, rápido, rápido! Ui, Puxa, vai! vai! Puxa, vai! Puxa, vai! Puxa, vai! Puxa, vai! Puxa, vai! ok Vamos uh. agora agora mais é menos um né menos um pesadelo let's get the mask to the gate so I can get my scrapbook back and save the mine ok yeah yeah Sim, easy easy ok menos um pesadelo mas acho que ainda temos para ir três né para nos chafar Ai, não faço ideia Estivemos ali no centro, que era a zona do, do cérebro dos pensamentos e personalidades e o A parte que em baixo foi a inicial, onde começámos E depois aqui do lado direito tínhamos este estúpido Só nos falta o Homem-Aranha O que era? O escravelho, mais um escravelho de comer em que merda Então, temos que ir o que? lá acima falar com, com o mestre qualquer comfortable journey going back Yeah no sneaky rat bastards this time We should take a trip back there together some other time Let's get my scrapbook back before you start making holiday plans Okay temos que ir... a máscara. <risos> oh, my friends oh, guys Full of The thief e de uma égua! Eu não sabia que você estava. Ah, isto tem mensagens que a gente. Ah, ainda temos boas, é isto a merda de puta! Tudo maraçoso! Tudo. coisas! Vamos lá, sempre. Ah. palavras mané, era? É isto. Definitivamente! Não temos nada para aí. Vamos ir ao portal! Era o total é era o centro, é No way. Don't you see the absurdity of it all? Ham render your every action meaningless. Enough philosophy. Ah, sabe muito. Até também, cabrão. Bora, bora, bora, bora. <laughs> Every breath is borrowed, friend. Time to reimburse! <laughs> <laughs> <laughs> <done> with you. <laughs> we lost him! Again! You okay? A touching reunion. We've got the plague's mask. What do we do now? Fix what's broken and change the flow. Into the gate the mask must go. É. Vamos pôr a máscara, cadê uh. Ah, nice. Nice. Seems to work. Let's é. go. Pera, pera. Oh, mesmo. Damn it. it didn't work. It The fears are still too few. The gate needs more to let you through. What's Eating another nice. nightmare? Oh, You're kidding, nice. right? Come on! We're getting back in shape! Whatever. Nowhere to look, Mayor. I heard the hatching of cocoons. Tingling legs and eerie tunes. That's a right. sinister creature crawling down. Into the realms of awkward Take this gear and find its pin. yeah man to get in. Então, agora podemos usar, deve ser lá naquela, naquela ali ao lado. Que vamos indo agora. Vamos cair nos pisadelos! Vamos cair Ok, localiza o pisadelo! Vamos localizá-lo, sim, vamos, vamos! A mara está cheia de eletricidade, cheia de impulso aqui, o no nosso servo! vamos por aqui em engrenagem. E we go. Nice okay. Cidade mecânica Vamos a isso Que Estou agora aqui, ah, agora vamos até ali para a cidade mecânica Ah tu esta merda deve ter ainda mais níveis depois temos de subir ali o tubinho, se calhar vamos para outro nível acima, não é? Digo não sei, talvez chegue, talvez não sei. Vamos ver. O vinho era ser hoje! boa boa bem jogado. muito bem jogado isto rapidinho é são mecânica. vamos lá até mais here we are the mind's logical power center too much boring math here if you ask me <laughs> <laughs> Eu não gosto yeah, yeah. Habilidades. rational abilities were never really your thing <laughs> what's that supposed to mean nada, no, nothing nothing let's focus on our job here hum, ok só se vamos ter que pensar aqui que stopper uh, is that a... Spider-web? He's <laughs> creeping me out! Sure. <laughs> It runs like clockwork! <laughs> Oi. Sorry to interrupt you two, Snoopers. Sh but the road ahead yeah, is closed. An erected commonwealth is built. <laughs> so nós os the snoopers? Então quem você fazer crawling grips? well, you Mas will é um <laughs> me introduce my entourage. In <bullshit> ah, <o> que is <suspiro> <tu>? <multi> não? deixa <multi> E quando você se esquece, você está cagando. Oh, oh, oh, oh. Vamos lá, Hey creep uh, Come surreal. back so I can squash you Ok, boa! Oh. Aí vamos! Vamos apanhar aquilo! Isso é IMPORTANTE! Posso tirar? Não, não. Ok. Vamos tirar a volta, aqui já está! Huh. Ha, ha no vaga, tecnologia Technology. Let's put a spin better, better, better. on it. <laughs> Boom. Uh -oh. Come on, Dusty. Hit the spinner as hard as you can. Seems it needs a bit more force. Hit it harder, Dusty. Dusty, take it to the Come on, Dusty, Seems it needs a bit more force. Hit it harder, Dusty. Take it to the spin doctor. Boom! Yeah! Uh -huh. Make it ring around. Ah. Não, não dá para tirar, velho. Né? Pegar a manivela. Peraí, hey. pé. Também dá para pegar, não dá? Vocês pegaram? Certainly not. Certainly not. Aí, que Certamente não. Certamente não. <risos> não, estúpido? Gente, eu tinha precisar daquilo. Pô, peraí. aí. ali em cima o azul. Por aqui a manivela. Fala Miss, mais uma vez. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado. Não posso puxar isto não? Não dá para descer aqui, pai. Não dá para um ponto para puxar essa maravilla para cima. Ok, vamos aqui. Ah, gelo. Esquerda, da uma, pá, gelo é no copo, pá. webs too to slash yeah. something large could smash through nah. yeah. okay watch your back those heavy pendulums stop for no one yeah yeah yeah, yeah, yeah. sounds like heavy. dedication to me <laughs> hey maybe that train of thought might help us hello buckethead can't you hear me ugh How rude. Don't get wound up, Ele He's just out of power. Oh. Ah, right. um. Choo, um, uh, choo, choo. Vamos ligar o chu chu. Okay. susto. Vai Que né? Yeah. <coughs> mm -mm. No way. Co -co -co que o que é que eu tenho que o -te Não! Mas não! É assim enquanto eu uma coisa e tal, não aula, energia! As não ah? mais é aqui. Este dito também, pá, não diz nada, opai. Ok. okay. Uh... Vai fazer isto. Okay. Okay. Não vamos aqui. Não, não vamos, que isto é para depois ir embora. Os cilindros estão na manivela ou dá a corda aqui. Né? Tu, tu, tu, tu, tu. Vou pegar a key vamos embora, agora posso virar isto, uma vez, boa, subimos aqui, vamos para ali, vou virar outra vez, mais, Aí eu acho que é um B carasso. E aí, aqui! Merda! Vai para cima, pá! Que chefe! Que chefe! Bora, bora! Ei, não vai para cima, não vai para cima! Não vai para cima! Bem, bem, bem para cima! Eu não me lembro de uma, uma zona de manivela para cá para cima. Uuuu, os oh, estou fazendo as zneiras! Jiji! Sí. <laughs> Revento com essa maldota! toda Marte 1 super operational. Wow. Uh. Nice. He input. Great! Não faz nada! A rotação está design É um de pé, eh, isso! Self-protect initiated. <fazer> Next stop, Enigma Hills. Wow! Buckethead smashed right through the spider web. Oopsie. Ah. Bola. Agora temos passar lá embaixo. Jimmy também. Okay, precisamos do Azula. E aqui o da, da rampinha é azul, tu és azul, é xí senhora. Obrigado, O que eu vou buscar? Aqui, tu, tu. Posso tirar? Não. Não? Como não? Como não? Como não? Lado ver, tá lá outra Sobe agora tira. Boa. Desperto, mire. Desperto. Subi! Subi! The road is clear. Let's track down Buckethead. Uh, uh, uh, uh. Muito bem! dois 2, 3, 4, 5 níveis meu Deus ou oh, não, quatro níveis quatro níveis e aquele é o que subimos não cinco níveis esta merda mais um o níveis oh. para pagar a merda da aranha Olha, aí vem o <risos> boxes this place is really pushing it oh, conundrums. Pushing complicated stuff Hey nice. Hey okay okay O elevador de é está conectado não. Oh. É Definitivamente não. Então, é isso, Por certeza que preciso pôr azul ali, portanto, vamos aqui empurrar. Uh. Ei. aqui, como é que eu... aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ah, certainly not. Bora, bora, puxa isso. Puxa isso. Okay. Agora era branca. getting some exercise buddy <risos> <risos> <risos> Eu dar exercício, mapa ah, é assim, nada preciso bolinhas clocks dangerous não salta! Não. Parte hum. ser aqui alguma coisa embaixo. Não é nada, não é nada ali. Eu tenho que passar mesmo aos relógios. Que perigoso é este? O outro, o outro não tem perigo. Muito bem, oh caraças mas hoje, e agora, ainda agora ao contrário, ai, ai, ai, boa e posso errado não, também dá, e jogado, essa merda, essa merda toda para mim. por um lugar de heavy, place, they estão com as baterias. the batteries. é <laughs> um... realmente well <laughs> yeah. diga... really oh, oh, uma machinha bem-tunada. Machinada. que tudo. Não mais smart. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Qualquer um, qualquer coisa, posso pôr o... o amarelo. Ok, deixa eu ver o que, é que tem aqui. viseira, né? nada. Ah, tenho que passar a caixa. Tem que a caixa. Será? Não, então a caixa está lá embaixo. A energia. e aqui faz o quê? Hum, eu tenho mesmo que t buscar t Bene. Digam como é que eu saio aqui. Hã? Ah, se estúpido. Tens de fazer tudo outra vez. Ok. Temos que puxar e não empurrar. Boa. Puxa! Puxa! Puxa. Isso! Isso! Forte! Forte, forte! Muito bem! Com licença! Vou Muito bem! Ok, vamos puxar outra vez! depois vamos empurrar, né? Tá lá. E lá acima para a energia ai lhe dá boa. vamos lá para a energia. Hello? Aqui tens a tua energia. Vamos empurrar isto. No way. dá No o quê? Ora. Vamos embora. Vamos precisar da energia outra vez. Temos que tirar o cuco para parar o relógio, é isso? Oi, <coughs> que merda! Sorte, tome-me de estupidez! Ok. Uh, não. Vamos aqui. fazer isto. Boa. Calma, deixa que de está sucedendo aí. mesmos. sem stress. Não, não, não, não, não. não não, não consegui, não sei se vai se tem que ir lá por energia mesmo. Deixa ver. Ah, mas Vamos aqui. Where the tracks? bucket head Fala pra cima pra lá, Tadinho. É pra ali, Tadinho. tapete. Tabejo. Oh cara, é <coughs> <coughs> Para dar peia as gajas, pá. vai, vai, vai, vai. dá foi. Oma. Oma. Toma. Oma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma embora Ah, acho que tem que virar o gás lá em cima deixa ver se eu para botar bem aqui o que é fácil não faz nada, ah tem uma setinha que okay. energia, não, não dá para girar nada uh, será que precisa aqui daquela cena vir lá para trás, eu não vou ser, não ser mas ali as é, três, portanto, temos que ir lá atrás. buscar esta merda, mas era onde? Eu não me lembro. Aí! Ei! Eu! Oh. Era é para baixo? Vamos lá em pé, me velho. Rápido com vocês, artesanas Ai, já fiz as mano, Ai! Boa! mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, lembram mano, mano, mano, mano, não mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, Para não aqui duvido vamos ver um uh, saquete azul para libertar -me a memória ah, onde coisa azul? para tá? libertar a memória ai ai ai <coughs> ai que já tinha passado pá que merda Se vamos mais um toque, não é? ui Mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, nada, ali boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa,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 Estúpido. Vou para baixo outra vez. Era isso, se pode ser preciso. Mas esqueço-me novamente, estou lembrando ver. Ok. Uh, então tenho a seta. Seria ali para ali. Não foi para cima, não é? Uh, tenho que mudar aqui a seta não? Não. Não vou mudar a seta? Não, mas não. De outro a pé, a outro da <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Next stop, planning plateau. Say what you want about Buckethead, but he does know how to smash through stuff. É, mas eu não queria ir embora. Não, não, eu só tenho ali uma memória para para desvendar uma da memória como dá é é? para pôr aquele aparelho que eu tenho espalhada dá, vamos lá ver a gente já cá volta merda. este é rápido este me é rápido se a gente não aqui, parece me ver aqui parece-me perigoso ai ai ai ai ai ai ai ai já passamos boa Não conseguimos por aqui hum, hum. Hum. Não dá nada Não dá nada a esta merda Oh, com caneco. Tem alguma coisa? Não. Oh. Não. Então acho que não vamos ao lado nenhum Lá não havia coisas azuis, espera. Não, é, isto era para pôr. Ah, não, não. Ah, energia. Ok. É. É, parece que temos que ir. Temos que ir. Ui, ah que tanga falhei porcaria da entrada Bola, bola, bola, rebola, raibola, Só Só posso dar um pontapé aqui, não? Ah, isto é só para tirar a seta aí, ó A panela Vamos em cima também uma coisa para roubar, não? É não Vamos embora, vamos embora, vamos embora É assim? É assim é vida? Ok, vamos para a outra, para a, para a direita, é isso? Não sei, é fácil aí, Ok, vamos para a direita. Nosso amigo Planning Plateau A trains Terminal Station is in here somewhere todo o planeamento. Ok pessoal vamos ficar por aqui. Já conseguimos passar aqui para os níveis e Já sabemos que temos que matar então este é né, que é a aranha que também pelos vistos gostam todos de cantar aqui, né, os monstros. Mas pronto, quando lá chegarmos não sei se será mesmo estes cinco níveis, portanto é capaz de ainda demorar um bocadinho. Vamos esperar para ver. Se ainda estão aqui, desde já o meu agradecimento. Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo mais virão. E, por hoje é tudo até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau!